exercício, 4 minutos e sem barriga. Você acredita? Um exercício, 4 minutos e sem barriga. Olá moçada, Alexandre Oliveira aqui, fitness expert, criador do sistema Treino o Provencimento e seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série Sem Barriga em 4 minutos e sem enrolação porque eu amo esse exercício, eu amo. Então presta bem atenção no treino de hoje. 6 rounds 30 segundos de execução do exercício para 10 segundos de descanso. Vá no seu limite, tente fazer o exercício o mais rápido que você conseguir. E se você cansou, travou, descanse 3, 5 ou 10 segundos e nada mais. E levanta esse bumbum do sofá sem churumela, esmaga o um gostei para mim, inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com centenas e milhares de pessoas e preste muita atenção. Depois desse treino, eu quero o um comentário aqui embaixo, ok? Não esqueça, eu quero saber como você foi. Fez, não fez, aguentou, não aguentou, sentiu, não sentiu. Agora a sua pergunta é, Alexandre, eu estou vendo esse exercício, funciona para a minha barriga? Acredite em mim, funciona. Quatro minutos. Pronto, moçada? É ok, vamos lá. Vou dar só um prêmio no meu aplicativo e vamos lá. Respire fundo e vem comigo. 3, 2, um, vai. Entendeu? Vem, um, dois, Tô no um braço Um, dois, pulou, braço Isso, vai lá no chão Mais rápido você conseguir Vai, um, dois, Tô no um braço Um, dois, e pular. Vamos lá, moçada! sem beleza Cada um no seu ritmo, ok? Levante esse bumbum do sofá, sem chanomela E entre para a família mais magra do Brasil Sistema treino para o Cimento. Tem dois treino? Clique no link E vem para a família treino para o Cimento. Descansou? Ah. Dez segundos. Uh! Show Muito bom E você, parabéns Levante o bumbum Vamos lá, galera 3, 2, 1 Vai Estende 1, 2 Vai 1, um, 2 Voltou Do Uh! Muito bom Isso aí, galera Fica segundos! Sem beleza 10 segundos de descanso uh! E não pare Isso, metaboliza Tente fazer o mais rápido que você conseguir Para estimular os hormônios e alterar o seu metabolismo Por 12, 24, 48 ou 72 horas Muito bom! Isso! Um simples exercício desse Um exercício, 4 minutos Pode alterar o seu metabolismo por 12, 24, 48 ou 72 horas Vamos lá, galera! Traz, lá embaixo! Isso! Muito bom! Um, dois, trava, trava, trava! Não pare, não pare, não pare! Você em casa! Não pare, levante o pulmão do sofá. Vamos lá. Quero te ajudar a transformar a sua vida. Ok? Levanta o pulmão. Vamos, não pare. Vem comigo. Muito bom. Muito bom. Você vai travar. Provavelmente você vai trabalhar o exercício. Mas não desista. Ok? Não desista e faça essa super série aqui do canal. Ok? Não pare. Isso. Muito bom. Muito bom. Uh! E aí, galera? Já foram três rounds, hein? Tudo bem, Coriano? Uh -huh. Isso. Tudo bem, Nessie? Vai. Show. Nessie? Ótimo! Muito bom, vamos pro próximo, vamos pro próximo, não vai, não vai, galera, não vai! Não isso! Dá, dá, vamos embora, vamos queimar a dura da barriga! Show de bola! Show de bola! Isso! Muito bom! Muito bom! Isso! Trás, trás, isso! Isso! Vai! Um, dois, trás, não vai! Uh! Uh! Show! Dois rounds de você em casa. Não existiu, né? Sem churumela, não é? Então vamos lá. Vamos lá. Tá Vamos ver. Vai. Traz, traz, traz. Muito bom. Toca e toca. Isso. Viu? Aqui são pessoas treinadas e eles estão travando no exercício. Você em casa, você vai travar também. Não importa. O importante é que você não pare o exercício. Não desista. Descansou? Travou? Descanse. Três, cinco ou dez segundos. Vamos lá! Isso aí! Muito bom! bom, Muito bom! Show! Show! Último round, hein? Último round! Uh! Muito bom! Último round! 3, 2, 1! Vamos lá, galera! O mais rápido que vocês conseguirem Você em casa! Vai! Não pare! Mas, mais rápido que vocês conseguir. com você, ó! Vai! Acelera, acelera, acelera! Não pare! Não pare, não pare! Não pare. Uh! Muito bom! Muito bom! Isso aí! 13 segundos Muito bom Uh Pra fechar, coleana 6 segundos 3, 2 Show, velho Muito bom Sentiu, Glossiane? Ótimo E aí, coleana? Sentiu? Sentiu Uh Muito bom Show Um exercício 6 rounds 30 segundos cada exercício para 10 segundos de descanso. E você me pergunta, Alexandre, esse exercício queima a gordura da barriga? Lógico, a ciência comprova. Agora imagine você aí sentar no sofá. O que 4 minutos, um exercício você sentiu? Se você fez, como essas, essa galera aqui fez, você sabe do que eu estou falando. Ok? Para você ter mais resultado, potencializar 10, 8, 7. Mais vezes para eliminar a barriga de uma vez por todas e ficar feliz para o verão, acesse o aqui, aqui do lado, aqui em cima, aqui embaixo, o link. E com esse sistema Treino do E entre com a família mais magra do Brasil. Ok? Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Eu quero aquele joinha aí, eu quero aquele comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas depois clica lá para acessar o sistema Treino do Cimento. Um grande abraço! Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui agora. Alexandre Oliveira aqui e fui!